Se tem algo em nossas viagens o que gostamos é de encontrar lugares novos. Visita o salto do rio Aporé. Que é Cacilândia, né? Mano? Não sabia nem que tava no mapa ainda. Estou na passada aqui e já estamos. apenas 3 km do centro da cidade de Cacilândia. Tem uma pontezinha no caminho, uma estradinha de chão, mas nada muito difícil de passar nada. Tá bonitinho ali, né? Pode acampar também, se não fosse essa ponte ali, o caminho dava uma... pra entrar para bicicleta muito ali, mas ali não está tem um apertadinho por causa das árvores. lá embaixo pelo jeito. olha. Ali, ó. Essa aqui, ó. Tem um portãozinho. Estava aqui, eu, a Lilian. É. Cacilanga. Ali tem um portão, ó. Tem um portão. Tem um portãozinho. Pra dar acesso lá embaixo, Vou É. Ou ali? Abre aqui, eu acho. Normalmente é assim em nossas viagens, durante o dia andamos, viajamos e à noite posamos em algum posto de combustível. E ali muitas vezes encontramos lugares para visitar, o que aconteceu aqui no posto Esplanada, no município de Cacilândia, em Mato Grosso do Sul. Tivemos uma conversa com o pessoal que trabalha no posto de combustível e nos indicaram o passo do rio Aporé, que fica a 3 quilômetros, o que conferimos aqui nesse vídeo. O rio Aporé é um dos principais afluentes da margem direita do rio Parnaíba nas divisas do estados de Goiás e Mato Grosso do Sul e apresenta uma fauna característica da bacia do Alto Paraná, também conhecido como rio do Peixe. Agora vamos passar pela área interna do balneário. Each other I guess one of us like So please just fall over I can't look you local é possível conseguir água e energia. Também há banheiros e uma área verde, onde é possível o acampamento. Ao fundo, temos a vista da cidade de Cacilândia. Agora chegou o momento de se inscrever, clicar no sininho e compartilhar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.